Por favor, não posso comer, não lá. E ora... Pô, pessoal, aqui fala do para mais um videozinho. Desta vez, pessoal, é um videozinho aqui, boé, diferente do canal. o yeah. porquê? Eu vou contar um acontecimento que foi muito estranho que aconteceu comigo. Acontecimento estranho que aconteceu comigo, galera. Mas pronto, vocês já viram, eu fiz uma introdução assim, mais mexida. Eu vou tentar fazer assim porque acho que é mais giro, tipo, you know, tipo... You know. E bem pessoal, vocês já viram do título e é verdade. Um fantasma sussurrou-me a orelha. Eu não estou a brincar, pelo menos eu acho que estava dentro do, do, do meu estado normal. Ou seja, porque eu estava sob efeito de medicamentos e eu portanto não sei se isto pode ter sido um bocado de moca, não é? Mas acho que não. Vamos lá passar então ao assunto e entretanto vou fazer um mini sketch enquanto conto a história para ficar mais, mais interessante para vocês. Por isso, bora lá então a ouvir a história. A história começa nesta terça-feira desta semana, onde está a sair o vídeo. Eram 21 horas mais ou menos, acho eu. Não, eram 20, 20. 20 horas mais ou menos. E como é que começou tudo? Eu estava no meu quartinho todo doente ali, todo uh, da vida, porque eu estava com alta gripe, alta do, tive um amigdalite, que era uma cena aqui da, da garganta, que é por causa das amigas. Estava com altas dores e tal, e então eu estava sob efeito de benderon. Brufen, então não sei se pode ter sido por causa disso que aconteceu a seguir, mas pronto, continua. Estava eu lá no meu quartinho cheio de frio, mas sem os cobertores, porque eu não podia estar com os cobertores por causa da, da febre. E eu tinha a minha irmã e a minha mãe na, na cozinha. A minha irmã estava a ajudar a minha mãe a fazer-o comer ou lá o que era, e a minha mãe ia buscar o meu pai. Pronto. Uns momentos antes da minha mãe chegar ao meu quarto para dizer que ia buscar o meu pai, eu estava no meu cantinho com os olhos fechados, só a descansar, normal, e estava a tremer um bocadinho e todo de frio, e. O que é que aconteceu? Isto foi muito estranho porque eu, eu pensei que o que eu vi foi da minha mãe ou da minha irmã mas não pessoal, eu estava deitado e ouvi alguém a sussurrar no meu ouvido a dizer, assim de uma forma suave mesmo, a dizer Eduardo, estão a ver? É sussurrar de forma tipo melódica, tipo melodia, estão a ver? Mas não era tipo uma coisa não me parecia ser má, parecia tipo algo suave, algo. não era algo de alguém mau, digamos assim, pronto. Para além disso, tinha a voz, pareceu-me ser masculina. Também é um bocado estúpido eu ter pensado que foi a minha mãe ou a minha irmã, sendo voz masculina, mas pronto, se vocês estivessem na situação também pensavam. E o que é que foi? Eu ao ouvir isto, pensava, ok, está aqui a minha mãe, só que eu não ouvi ninguém a chegar e fiquei tipo, what oh, the fuck. Já, isto tudo acontecia tipo em menos de um segundo, então é, dentro do meu cérebro. E, então quando eu abro os olhos, eu deparo-me com o quê? Com nada. Eu, eu deparei me com nada. E eu assustei-me, eu mandei alto assalto mesmo, meu coração começou tipo pum pum pum pum pum pum mesmo boeda rápido. Depois de acontecer isto, eu caguei-me outra vez, porquê? Porque recebi uma notificação do meu Ted logo a seguir. Ou seja, foi tipo, Eduardo! Eu cago-me notificação de tela, caguei-me outra vez, duas vezes, parece-me um jogo de terror, logo de janeiro, não sei. E a notificação era de uma live stream do YouTube, de um youtuber. Yeah. Puto yeah. Continuando com a história, a minha mãe veio depois à minha beira dizendo que ia buscar o meu pai e como estava com um bocadinho de pressa eu não lhe tinha ainda contado então a história. E deixei ela ir embora. Quando a minha irmã uh, tipo, estava a passar pelo corredor aqui dos, dos quartos, eu um, me em para ela e disse assim, anda cá, Sofia. E ela veio ao meu quarto e disse, oh, tenho que te contar isto. E comecei a contar a história, como aconteceu e tal. E sou o que ela me disse. Ela disse que houve oh, um dia que estava a dormir e que tipo, a acabar o sonho, estão a ver mais ou menos Quando ela está prestes a acordar Que também começaram, que ela ouviu a chamar o nome dela Igualzinho a mim, só que o nome dela Só que, no caso dela, ela sentiu como se tivesse uma presença má Algo tipo de mal tivesse-lhe a fazer Como se tivesse a sugar, por exemplo, a energia dela, estão a perceber? E ela diz que também pensa que já tinha começado antes no sonho Ou seja, que ela estava a sonhar, que estava a acontecer tudo no sonho e que ela acordou e o sonho acordou, acabou quando ela acordou, ou seja, ela acordou e ainda estava a acabar o sonho. então a eu, eu Não sei se está uma pessoa que eu estou a dizer, mas acho, acho que vocês devem estar a perceber, porque vocês devem ter uma cabecinha e pensam e, e, e tal. Tá. E mas aqui o que, é, o que é interessante é que aconteceu a mesma coisa aos dois e, portanto, com a, com a mesma voz masculina, com o mesmo tom, foi também boé suave e tudo e... Só que foi em aspectos diferentes. O meu foi mesmo real, foi mesmo vivo. O dela foi mais a continuação de um sonho. E ela não se acreditou tanto. E eu já. E a partir daí eu comecei a acreditar. Não, não estou a brincar, não, não acredito. Não sei. Nem sei. Nem sei se acredito ou não em espírito fantasma e tal. Eu acredito que existe. Almas das pessoas, quando elas morrem e vai, por exemplo, ficar aqui, tipo no mundo e tem que encontrar um lugar para ir à luz, ou como diz, a luz branca, ao fundo do túnel, tipo algo do género, eu acredito que isso possa acontecer, agora que existe almas mais cá para fazer mal a alguém, isso eu já não, já não acredito tanto. Pois pessoal, continuando, eu contei também à minha mãe e ao meu pai, o meu pai disse que era da moca dos, dos medicamentos, a minha mãe, o que é que a minha mãe disse? A minha mãe disse que era o meu anjo da guarda, o meu anjo da guarda ali mesmo tipo, protection, Fora illness. Mas pronto, pessoal. Uh, basicamente foi esta a história. Uh, espero que vocês tenham gostado e que não tenham se assustado tanto. Se alguém já aconteceu algo do género, algo paranormal, entre aspas, diga aí nos comentários como é que foi a história, que era muito... eu gostava de saber. Espero que vocês também tenham gostado aqui do mini sketch que eu fiz e pronto, foi tudo. Não se esqueçam de deixar mega like porque este tema foi bem estranho, mas pronto, até foi a minha irmã que deu a ideia de eu contar isto e eu acho que até vai ser bem da giro para vocês saberem. Não foi nada de clickbait ou algo do género, porque aconteceu mesmo, juro-vos por tudo que aconteceu mesmo, não é nada inventado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem gaming it